Fala campeão, tudo bem? Aqui é o Ricardo Jerkowski e eu tenho estudado há mais de 20 anos o comportamento humano. E uma das principais coisas que eu descobri nesses últimos anos é que as pessoas estão presas em armadilhas mentais. O que são essas armadilhas mentais? Elas não conseguem mais se relacionar da maneira que elas se relacionavam quando eram crianças. Elas estão presas em estereótipos de acreditar que elas precisam trabalhar o dia inteiro, ir para casa, descansar, de repente fazer uma academia, algum outro tipo de exercício, mas que elas não têm o direito pleno de ser feliz, que elas não têm o direito de conquistar as coisas que elas gostariam. Se você chegou até esse canal, certamente você estava buscando alguma coisa sobre desenvolvimento humano, sobre inteligência emocional, sobre o poder do pensamento positivo, ou alguma informação que te ajude a crescer como pessoa. E o que nós queremos fazer aqui é justamente poder trazer isso para você. Imagine você no filme da sua vida. Imagine você, quando você era criança, fazendo tudo aquilo que você queria. Quantas brincadeiras legais você conseguia fazer? Quanta imaginação você tinha? Quais eram os seus limites? De verdade, você tinha limites? Não. Nós tínhamos o quê? Nós tínhamos superpoderes. Nós imaginávamos que quando criança nós poderíamos fazer qualquer coisa que a gente quisesse. Não havia restrições. Mas, à medida que nós fomos crescendo, nós entendemos que a gente tinha que trabalhar, que a brincadeira tinha que dar espaço para a seriedade, que nós precisaríamos focar apenas em trabalho, estudo e conquistas. E conquistas, muitas vezes, apenas materiais. Só que a gente esquece que, muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós precisamos não ter apenas conquistas materiais, mas sim, nós precisamos ser pessoas melhores para poder fazer coisas melhores e aí sim conseguir conquistar coisas. Quantas vezes você já se sentiu fazendo alguma coisa e chegou, bateu na trave? Não deu certo. Por alguma razão parece que tudo deu errado para você. Você tenta, recomeça e de novo bate na trave. O que tem acontecido nada mais é do que a sua visão de mundo, o seu modelo mental, o seu mapa mental, ele está limitando você para conquistas. E o que a gente pode fazer é expandir esses horizontes trazer para você resultados muito mais sólidos para sua vida. Esse canal visa te trazer conteúdo muito profundo e que permita você provocar mudanças em si mesmo. Então eu te convido para entrar nessa jornada, fique conosco aqui. Se você curtiu nosso canal, se inscreva ali no nosso botão, logo abaixo do seu vídeo no canto direito da sua tela e aproveite para aprender coisas que vão fazer a verdadeira diferença na sua vida.